Ok, tá gravando Bom, estamos então lendo no grupo de estudos de filosofia da linguagem é, Essa obra, Três Ensaios Teóricos e Filosóficos, que é de minha autoria Como eu digo, é um livro que não serve para calçar porta, porque é muito leve Mas serve para calçar mesa manca, né? É bem eficiente Bom, estamos na página 42, o tópico é 1.2.1 e a partir daqui a gente vai falar sobre alguns é, aspectos da língua, do sistema linguístico visto tanto pelo prisma bactiniano quanto pelo prisma sociriano que são as duas teorias que conduz o nosso olhar. A língua é concreta, pois, item A, tópico, subtópico A, é um sistema de signos relativamente estáveis, mutáveis e flexíveis, adaptativo às necessidades comunicacionais do sujeito. Este aspecto da língua como sistema implica a estabilidade relativa dos elementos linguísticos que a compõem. Nisso, depreende a significação dos itens lexicais, as combinações substanciais e formais da língua fonológica, paremológica, morfológica e sintáticas, as regras que regem as relação, relações que se dão entre os seus elementos. Dada a estabilidade relativa, esses elementos são mutáveis, ou seja, sofrem, motivadas pela ação do falante, que atua ativamente sobre o sistema linguístico, mudanças que podem ou não ser percebidas a curto prazo, como no caso da língua de sinais, cujas mudanças se dão de forma bastante rápida. Ainda que tenhamos significação, combinação e normatização linguística, essas, em virtude da relativa, da relativa estabilidade e mutação dentro do sistema, são caracterizadas como flexíveis os contextos de uso podem justificar novas atribuições de sentido e as diferentes combinações que se podem surgir da interação dos falantes e desses acordos de sentidos deles suscitados, ou seja, a língua ela tem uma relativa estabilidade, certo? Aquilo que tende sempre a essa relativa estabilidade tende à fixação, à cristalização das é, significações. Ou seja, se eu falar aqui a palavra casa, ou fizer esse, esse sinal aqui, né, casa, imediatamente a mente, a nossa mente vai ser conduzida em primeiro lugar para esse sentido, para essa significação, já é, estabilizada no sistema. Ou seja, eu vou pensar em primeiro nível a, sobre a edificação, o local construído para se habitar. Né? Mas, em determinados contextos, né, isso pode mudar. Né? Por isso que se fala em uma estabilidade relativa. Dependendo da interação essa significação relativamente estável, ela pode dar lugar a uma significação, a um sentido do momento da interação, daquilo que surja entre os interactantes, tá? No momento enunciativo. Ou seja, é, eu posso pensar, sei lá, é, fulano mora na, na, na estrada, a gente sabe que na estrada a gente não mora. Isso daí vai depender, claro que eu estou usando um, um exemplo aqui bem superficial, né? Mas a gente sabe que aí o, o morar ele tem que ser para compreensão, né? frente à a, a, a estrada, frente ao contexto, para compreensão. Esse morar ele vai ter que se despir dá a sua significação relativamente estabilizada para dar lugar a uma outra significação. O morar na estrada aí significa que a pessoa passa muito tempo viajando, né? e não morando. A gente não mora na estrada. O máximo que pode acontecer para as pessoas que não têm uma casa e levantam uma chupã uma barraca é na beira da estrada, mas na estrada não. Então, o a, a, a estrada é feita para se passar, correto? Então, isso é relativamente estabilizado. Casa é um local, uma construção erguida para se habitar. Isso é relativamente estável. Mas a gente pode pensar, então, de tanto que a pessoa viaja, né, acaba quase que morando na estrada. Ou seja, ela passa muito tempo da vida dela viajando, passa muito tempo na estrada. Sobre isso, algum, alguma pergunta? Então, veja bem, o sistema de signos linguístico eles são relativamente estáveis, né? Tem a significação já cristalizada, que você vai buscar no dicionário, tá lá, bonitinho, mas que na interação, no momento em que a língua ganha vida, esse, esse sentido, essa significação, pode dar lugar a uma significação, um sentido novo, tá? É mutável, tá? Porque é, essas questões dos signos em si, pela forma, pela substância, mudam ao longo do tempo, mas também é, essas mudanças vão acontecer, a, a acontecer em virtude da interação, né? para dar lugar a um novo sentido. E é flexível, claro, né, para você comportar né, um, uma, uma nova é, significação, um novo sentido, né, esse signo, você não, o signo né, que comporta a, a mudança, né, um novo sentido, é, ele precisa ser flexível né, para isso acontecer. oi esse... Ou... esse... Essa é a parte que eu lembrei essa semana estudando as expressões, né? Expressões que a gente usa no dia a dia. É, sim, sim. Aí tinha a expressão, é dar uma colher de chá, né? Aí eu perguntei para os alunos, que, é, vocês já ouviram essa expressão? Quem sabe o que, que significa? Aí eles, é, como não conhecem a expressão, esse novo sentido que a gente dá, né? Eles pegam uma coisa isolada, aí ele falava assim, ah, eu acho que é quando o pessoa está doente, alguém vai lá e dá uma colher de chá. Então, você consegue perceber aí no, no seu exemplo que existe aquilo que é relativamente estabilizado já, né? Que é, você toma um chá, você dá uma colher de chá a alguém, né? quando esse alguém está precisando de um chá, né? E aí, ele não teve acesso ainda àquilo que não está cristalizado ainda, né? Ele não teve acesso a, a, a, essa, a esse enunciado como você dá uma nova oportunidade, você dá uma nova chance, né? Uhum. Aí o que é mais bonitinho, ó, explicamos, tivemos uma aula, tudo, né? Aí, quando era outro dia, um pai que eles é, falaram, professor ontem eu o de rir do filho dela, né? Eu fui uhum. brigar com meu filho mais velho, que isso, ele tinha feito uma coisa lá, eu fui brigar com ele, ele chegou e falou, ô oh, mãe, dá uma colher de chá para ele. <risos> e ela morreu. Oh, e rindo, que legal, assim, bonitinho. O que que significa? E ele explicou certinho para ele, é que a senhora é, tem que dar para ele uma nova chance, para ele não fazer de novo. <risos> tá vendo? Já acessou. Né? Já acessou. De certa forma, né, o, o sentido, dar uma colher de chá, já é social, já tende à, à, à, à estabilidade relativa. Né? Mas se você não, tenha, não teve acesso ainda a esse sentido, você não negociou ainda, você não acordou esse sentido, ele não te pertence, então ele está ele fora. Você vai acessar aquilo que está é no, no na camada mais su superficial da língua. Né? É, é mais ou menos isso que aconteceu. Bom, alguma pergunta mais, pessoal? Vamos adiante. Esse sistema relativamente estável, mutável e flexível é também adaptativo. Como já frisamos anteriormente, de acordo com as interações estabelecidas pelos falantes e com os seus contextos de uso do sistema linguístico, novos arranjos de significação, combinação e normatização podem surgir, fazendo com que os temas na língua nunca se cristalizem. Alguém, se eu esquecer de voltar a essa questão do tema, tá? É... Por favor, me faça voltar. Assim sendo, os falantes de uma dada língua utilizam-na em consonância com as suas necessidades comunicacionais. Esse aspecto faz com que a língua se constitua num sistema que é adaptado pelo sujeito para atender as necessidades comunicacionais que o seu microcosmo linguístico exige. Por exemplo, as interações verbais que um professor ou um pesquisador de língua estabelece são diferentes das que um vendedor trava no seu cotidiano. Logo, as necessidades de ambos são distintas, fazendo com que eles acessem e adaptem o sistema linguístico de formas totalmente diferentes. Tá? Bom, olha só, se a gente está falando de um sistema onde os signos são relativamente estáveis né? Ou seja, ele tem uma significação Que é, é parte É propriedade do social Certo? Está cristalizado Como eu disse no exemplo né? Se eu falo casa ou faço o sinal né? Casa Imediatamente a gente é, é, é, Suscita a ideia é, De um local Que se habita né? Construído para se habitar Mas é, isso daí é relativamente estável, porque na interação os interactantes podem é, é, fazer é, esse casa se despir do, do sentido original, do sentido cristalizado e adquirir um sentido totalmente novo, totalmente diferente, né? Mutável e flexível, a gente já explicou isso né? e em virtude né, da, da interação ser exatamente aquilo que dá vida, a energia que, que vitaliza a língua, a gente tem a questão do tema e da significação, né, que aqui a gente falou, é, os temas na língua nunca se cristalizam, ou seja, é, o, o, os temas são aqueles sentidos que vão surgir na interação, que vão surgir dos acordos firmados entre os interactantes e que, eles nunca é, se estabilizarão na língua, porque os temas, eles são irrepetíveis, tá? Os temas, eles são irrepetíveis. No, no, nos estudos bactinianos, pouquíssima gente fala de tema, exatamente pela dificuldade que se tem de pensar o assunto, né? Cada tema pertence ao momento, terminou aquele ato, terminou aquela enunciação, terminou aquela... In... E interação, finaliza-se o tema. Ele jamais voltará a se repetir, enquanto a significação, ela vai tender a cristalização, né? Ela vai passar por um processo onde vai surgir, às vezes, num contexto particular, vai passar para o social, e aí o social é que vai fazer com que as forças da atuação social sobre a língua vai fazer com que, então, a, a significação se cristalize é, dentro de uma estabilidade relativa, certo? É, essa questão da adaptação né, do, do sistema, isso me chega lá na, na ecolinguística, né, eu não sou um estudioso da da ecolinguística, também não me considero em relação a Bakhtin e a ser, né? Sou um grande curioso, né? sou um releitor. Mas é algo que é muito interessante. Se a gente pega a premissa de Bakhtin de que é, nós não adquirimos língua nem linguagem, nós despertamos a nossa consciência na linguagem e a partir daí a gente acessa então, língua e linguagem, e a gente vai, por meio da interação, fazendo as trocas é, simbólicas necessárias para que a gente enriqueça o, o, o nosso tesouro linguístico, certo? Então, nesse sentido, é, essa questão da adaptação do sistema na ecolinguística nos é muito, muito útil, né? Porque se eu desperto a minha consciência na linguagem, eu vou adaptar a língua as minhas necessidades comunicacionais Isso é muito percebido, por exemplo Na criança antes de ir para a escola E depois que ela começa a se escolarizar né? Certas, Certos tipos de, de, de falas certo, Certos tipos de sotaques Tendem a desaparecer Eu me lembro que quando eu entrei na escola Eu falava paia Eu falava paiaço é. E aí depois de um certo tempo na escola a professora me corrigindo isso desapareceu da minha fala hoje eu faço eu falo palha eu faço eu, eu faço não né eu falo falha eu falo palhaço né então são coisas que a depender do, do, do nível né da, da, da, das suas demandas línguas, demandas linguísticas, você vai adaptar mais ou menos esse sistema. Né? Quanto mais você conhece, quanto mais você estuda sobre o sistema, maior facilidade você tem de lidar com ele. Ou seja, quanto mais você penetrar as camadas do interior do sistema, maior vai ser a sua capacidade de de entender, de compreender e de assimilar esse sistema. Perguntas sobre isso? Não? Deixa eu só fazer um comentário. Mas Isso aí que você está falando da, do antes e o depois da escolarização, é que eu vejo nos alunos mesmo isso. Quando eles chegam na escola, ou a gente mesmo, na oralidade, a gente fala de um jeito, né? É a questão que a gente está pautado na oralidade. Quando você vai para a escolarização, a escrita que passa a, a governar, né? Então, isso. ele fala de um jeito, e isso é muito visível quando ele está começando a escrever. Ele escreve exatamente do jeito que a gente fala ou que ele percebe o som. Isso, Mas aí, aí vem a escrita, né? Para dar essa essa a mordaça digamos assim, né? Hoje, hoje eu estava fazendo uma cruzadinha. Aí tinha, era para ele olhar a imagem e colocar o nome, aí ele colocava cadeira. E dava cadeira, ele colocava cadeira e sobrava um quadrinho. Aí eu, eu Gabriel, dá uma olhada, aí ele, aí ele falava assim, professora, mas está certo, Ó, ele repetia várias vezes, cadeira cadeira, estava certo aí eu falava, então tá, então escuta, a professora vai pronunciar para você, cadeira, aí ele, ah, é dei, na <risos> pronúncia dele não saía o, e, o i, então ele colocava, estava correto, mas faltava um som ali, né, uhum. aí ele, posso ah, então, assim, para ver como é, fica muito preso na, na, no que houve, né? no som, e às vezes não, aquele som, ele é, ocultado quando a gente fala rápido ou sei lá mania mesmo que é or é, a oralidade a é de... oralidade tem exatamente é. É a gente já tem uma certa é, a gente já tem um conhecimento mas quando você está falando sair e é, é com som de i aquelas coisas todas né que a gente só vai uhum. perceber da importância na escrita com maior né ênfase isso é, eu ia eu ia falar mordaça não mas se a gente lembrar, Sossi, lá, que ele diz que a, a escrita é uma espécie de camisa de força para a língua, né, que impede a língua de mudar rapidamente, né, ela, a, a, a linguagem escrita ela retarda os processos de, de mudança na língua. Né, exatamente porque é, você tem aí gêneros né, que surgem próprios de cada esfera da atividade humana, né, você tem a língua eclesiástica, você tem a língua jurídica, você tem a língua acadêmica, né? Tudo isso é formal, então tudo isso faz com que mudanças no sistema linguístico, em virtude da escrita, né? Perpassar, então, a língua ela acaba funcionando como uma camisa de força, né? Só se fala assim, né? Uma camisa de força. Então, nesse sentido, eu não posso é, censurar a mordaça, né? É, de certa forma... É, a, a aprendizagem da escrita faz com que a, as estruturas da, da nossa língua, da nossa linguagem, do nosso uso de linguagem muda, porque a gente acaba criando consciência, né? A escrita faz a gente criar a consciência, e aí Vygotsky, ele é muito feliz quando ele fala que o ensino de escrita e da gramática faz com que a, nós criemos em nossa mente estruturas superiores, né? Ou seja, é, a escrita, você escrever, né, demanda um nível de representação simbólica maior do que a fala. Né? Sobre a escrita, nós é, é, deliberamos, sobre a fala, não. Nesse sentido, quando apenas falamos, não temos total consciência dos elementos linguísticos que a gente mobiliza. Já a escrita dá essa consciência para a gente, né, do, dos elementos linguísticos que a gente vai... É, mobilizar, certo? Item B. A língua é concreta, pois, é formada num processo ininterrupto que se origina da interação histórico e discursiva dos falantes. Tem leis de formação sociológicas em sua essência. Vamos ao texto, à explicação. A língua é formada num processo que é exclusivamente social. Dadas as interações verbais estabelecidas pelo corpo social, a língua é historicamente forjada nesse processo, cujo início é impossível de ser vislumbrado com precisão e que, semelhantemente, o fim não pode ser imaginado. Ao despertarmos nossa consciência na língua, acessamos e adaptamos a mesma língua falada no passado pelos nossos pais Portanto, uma língua constituída historicamente. Nessa corrente ininterrupta, interagimos não só com os nossos pares presentes, mas também com os ausentes e ainda com o próprio sistema e seus elementos durante toda a nossa pequena existência material. E ao deixarmos tal existência, a língua seguirá seu curso apresentando as mesmas características de sempre, sua estabilidade continuará relativa, seus elementos serão mutáveis e o sistema ainda será flexível e adaptativo. Né? Ou seja, a língua que nós utilizamos hoje é a mesma língua que nossos pais utilizavam, que nossos avós utilizavam, que os nossos bisavós utilizavam, guardadas as devidas proporções, né? Porque meus, meus bisavós, por exemplo, os, os do lado do meu pai, eles utilizavam o português de forma bastante elementar, bastante precária, tendo em vista o primeiro idioma deles ser italiano e espanhol. Né? Mas em suma, a gente é, na língua portuguesa não consegue perceber tantas mudanças é, no sistema como percebemos no, na língua de sinais. A língua de sinais ela muda um pouco mais rápido, né? Eu posso citar aqui. Né? Quando eu aprendi língua de sinais, em 2011, eu aprendi pronome com esse sinal aqui, pronome. Isso foi 2011. 2012, eu aprendi pronome. 2014, eu aprendi pronome. Em 2017, eu aprendi pronome. Veja como mudou o sinal em um período muito curto de tempo. Isso acontece, essa velocidade de, de mudança acontece exatamente pela Libras é, não ser escrita. Né? A Libras tem escrita, né? tem sistemas para sua escrita, mas ela não é escrita. Em virtude disso, né, dela não ser constituída também por gêneros escritos, essa mudança é mais rápida. Né? Mas a gente, em suma, não cria língua. Nós, ouvintes que utilizamos o português, os surdos também que utilizam o português na modalidade escrita, testemunhou uma... testemunhou uma mudança aí na língua portuguesa, que foi a chegada de novos termos, né? Novos termos... É pelo advento da internet, né, a gente é, passou a utilizar é, mouse, né, a gente passou a utilizar digitar, a gente passou a utilizar um, uma série de, de palavras, de termos, que veio junto com a, a necessidade de se usar e se expressar, se comunicar à internet e todos os seus recursos. Né? Mas, em suma, a, a, as mudanças na língua oral, elas não são muito visíveis ao longo de nossa existência. Por isso que eu falo aqui, né? que a gente é, desperta a nossa consciência, a gente adapta, passa a vida adaptando o sistema né, linguístico. Ou seja, eu vou para a escola, por exemplo, eu já tinha tido acesso ao sistema. Né? Eu já tinha acessado e adaptado o sistema aos meus usos. Mas agora eu tenho uma nova realidade para eu comunicar, que é a realidade acadêmica, a realidade escolar. Então eu vou voltar a mergulhar nesse sistema e em virtude dos conhecimentos adquiridos na escola, eu vou é, ampliar a minha adaptação da, da língua, do sistema. E toda vez que eu tiver uma formação num grau mais profundo em relação... A, a, a língua, eu vou ampliar esse ciclo, ou seja, eu, eu agora terminei o ensino médio, né, e eu vou entrar na faculdade. Novamente, a faculdade vai me trazer outras necessidades, outras demandas de comunicação e de expressão linguística. Eu vou precisar voltar ao sistema de novo e readaptar. Nesse sentido, eu vou ampliar o meu ciclo Novamente, se eu vou para o mestrado, isso vai acontecer de novo. E aí, se eu vou do mestrado para o mercado de trabalho, isso vai acontecer de novo. Porque uma coisa é você trabalhar com o ensino médio. né? Você tem as demandas X, você tem um nível de adaptação do sistema linguístico X. Agora, você fez uma graduação e você está voltando ao mercado de trabalho. né? Isso vai implicar a necessidade de você reorganizar a sua consciência em relação ao sistema linguístico. Fala, Áurea. Não, eu ia só falar uma palavra que a gente está usando muito, Pixar. Pois é. é, isso daí surge exatamente por causa da nova realidade do Pix, né? É, Luzinete, seja bem-vinda à nossa reunião, fique à vontade. É... Então, isso, isso mostra muito essa, essa questão, né? Surgiu um, um novo objeto para a língua, tem a necessidade de comunicar. Esse objeto chama Pix. Quem está fazendo um Pix? Está fazendo o quê? Né? Então, a, a tendência é da língua, é natural, transformar o substantivo em verbo para indicar a ação, para é comunicar aquele que está fazendo tal ação. Então, se eu estou fazendo um pix, eu estou pixando. Né? Isso aí exemplifica bem isso que a gente está dizendo. Né? Acontece nisso um, um rearranjo no sistema linguístico dentro da minha consciência. E aí, eu vou transferir todo o meu saber que eu já tenho né, acumulado para esse novo verbo, né? Não, eu não vou pixar para você agora, Áurea. Pixarei amanhã. Percebem? Então, surge um objeto, foi comunicado, e esse objeto comunicado vai provocar todo um rearranjo na constituição linguística para a nossa consciência. Mais perguntas sobre isso? Podemos avançar, então, né? Como centro de valores, o falante utiliza a língua ideologicamente, pois, além de adaptá-la às necessidades comunicacionais, o falante a manipula em maior ou menor grau para mobilizar convencer e persuadir seu interlocutor. Nesse aspecto, a língua se torna uma arena de forças. O falante utiliza a língua para ganhar, aqui entre aspas, aquele com quem ele dialoga. Assim sendo, compreender a língua considerando o sentido real e concreto e os valores ideológicos nela carregados pelo falante seria uma tarefa inglória, pois, como já afirmamos, sua constituição está indissoluvelmente ligada aos sentidos que ela pode suscitar. Assim como é impossível conceber um ato de linguagem que não seja ideológico, conceber um ato de linguagem que não seja, estou repetindo, né, ideológico, ou seja, que seja neutra, não é possível compreendê-la fora do ato valorativo da língua da linguagem, em sua singularidade e repetibilidade, pois nesse ato o falante engendra nela o sentido axiológico e ideológico. Desprezar esse fato tornaria a tarefa do analista da língua e da linguagem uma atividade fadada à tecnicidade sobre as substâncias sobre as formas, sobre as normas e as possíveis relações solidárias dos elementos linguísticos, do sistema linguístico, além dos efeitos psicofísicos articulatórios da língua. O tio estava inspirado, né, quando escreveu isso. Mas é bem isso mesmo, tá? Eu tenho duas possibilidades de análise é, linguística, tá? No, dos atos de linguagem dos enunciados, dos do discursos dois níveis o primeiro e mais aparente nível é o nível puramente linguístico tá? onde eu, eu como analista vou olhar para o enunciado tá? que está ali, que foi proferido pelos interactantes vou olhar e vou analisar como esses sujeitos organizaram esses elementos linguísticos. Eu vou buscar é, é, é, fenômenos fonológicos, eu vou buscar fenômenos morfológicos, eu vou buscar fenômenos sintáticos da língua. Tá? Nesse sentido, eu vou ter apenas o aspecto técnico da língua. Tá? A forma como o sujeito operacionaliza tecnicamente a língua. É claro que isso vai se dar, né, de acordo com o Bakhtin, de acordo com a ética e a estética do falante. Ou seja, de acordo com a, a, a, a, a ética, ele vai mobilizar a língua né, de acordo com os valores que, do, do grupo ao qual ele pertence. Né? Se eu sou, por exemplo um Mormon, né? eu, eu tenho é, uma forma X de organizar a, a, os meus enunciados porque eu não posso meter ali nos meus enunciados uma palavra que desvirtue a condição religiosa eu devo ter cuidados com isso, certo? então esse, esse valor ele vai é, ter implicações na forma como o falante organiza né? mas não é o valor que eu estou buscando, é apenas a forma como é organizado. Eu vou buscar ali dentro sotaques, eu vou buscar dentro é, da enunciação dialetos, né? eu vou buscar é, é, o nível desses fenômenos, se é fonológicos, se é morfológicos, se é sintáticos, Agora, se eu quero adentrar o nível metalinguístico né, Que é onde Bakhtin é, situa a sua, a, a, a, a sua teoria Pouco vai me interessar é, os fenômenos puramente fonológicos, morfológicos ou sintáticos da língua eu não tenho interesse sobre isso se eu buscar a análise bactiniana, porque a análise bactiniana vai buscar o belo, o todo da enunciação, vai perseguir o sentido. Né? Nesse, nesse aspecto, eu vou precisar perseguir a axiologia, a valoração do sujeito, para conseguir, então, criar um excedente de visão e entender a valoração do sujeito sobre o seu objeto linguístico, sobre o seu objeto discursivo, tá? Perguntas sobre isso, pessoal? Eu sei que é um, um assunto que é bem complexo, mas à medida que a gente for lendo, tá? Isso vai se naturalizando, vai ficando mais, mais fácil pra gente, tá? Mais acessível não se preocupem se parecer muito difícil agora, tá? É, nesse sentido, a gente vai ter que ter muita persistência, né? A gente vai ter que é, se manter firme, tá? Porque só a primeira leitura não vai nos dar compreensão da teoria, a gente vai ter que ler várias vezes. Assim sendo, a língua existe dentro e fora do sujeito, Língua e linguagem são graus, são níveis vibratórios de uma mesma coisa. No entanto, essa não existe como um ser divino, dotado de poderes extrapsíquicos, que em determinado momento se hospeda na psique humana, tornando-a uma hospedeira. Se assim o fosse, não passaríamos a vida dependendo dos usos que fazemos da língua e da linguagem, a construir esse objeto. Ele, por certo, viria pronto e acabado, e não dependeria de interações sociais para se construir. Nisso Socir e Bakhtin, cada um, à sua maneira, concordam. Aqui manifestamos um, mais uma máxima universal. Todo paradoxo em si é passível de reconciliação. A língua existe dentro, o ser nasce preparado para ela, e fora vem a ser, face à interação social do sujeito, mas não como uma entidade estranha ao falante que lhe coopta a psique. Profundo. Né? Mas não tão complexo. Eu julgo fácil de entender, tá? Tique. Oi? Eu acho que eu pulei um parágrafo, né? Eu não, me perdi. Eu, eu, eu perdi pulei perdi. um parágrafo, gente, perdão. Não foi eu só um parágrafo, acho eu... que não foi só um parágrafo, não. A gente estava no B, você parou na adaptativa, aí quando você retornou, já retornou em outro lugar, eu não consegui encontrar. Ai, gente, eu passei várias páginas junto, perdão. Como foi isso? Que foi feio, logo, logo agora que eu tô gravando, né? Poxa vida, <risos> que vergonha, que vergonha. Verdade, pessoal, eu fui do B, eu fui pro D, mil perdões, mil perdões. Esquecem, tá? Esquecem, Tá? Vamos, vamos, é, é, anula esse pedacinho, né, ah, tá gravado, né, professor, tá gravado, tá gravado, não tem como, né? bom. A gente esquece. faz uma ediçãozinha básica, prof, antes de postar oficialmente, se o senhor quiser, a gente dá um jeitinho. Pois é, não sei se eu vou, eu vou tirar, né, aconteceu, faz parte da interação, constituiu a interação, <risos> Mas eu vou pensar nisso, né, aí eu chamo vocês caso a gente decida fazer a edição, tá? Então vamos lá, flexível e adaptativo, né, e aí o professor deu uma devagada. Eu não falei para vocês, mas gente, ontem, né, deixa, deixa eu recolher um pouquinho aqui a leitura, ontem eu tive é, dor no meu joelho, um, um, um pico de dor no meu joelho, e vocês sabem, quando dá essas dores no meu joelho em virtude da artrite, é bem complicado. Eu fico com o joelho paralisado e tenho muitas dores. E aí eu acabei tomando é, remédio, né? Ah, acabei tomando algumas pregabalinas, né? E alguns tramal, tramals também, né? Olha eu botando é, plural no tramal, coitado. É, e isso me fez ficar é, meio, meio grove, sabe? E hoje eu, eu pensei bastante, será que eu vou dar aula, será que eu não vou dar aula? Eu acabei da, indo da, dar aula e foi maravilhoso, porque a interação traz energias curativas para a gente, né? Mas eu ainda estou com resquício ainda um pouco desse, dessa coisa do, do medicamento dar, esse retardo na, na capacidade cognitiva, na... Na, na capacidade reflexiva nossa, tá? Ele acaba deixando a gente em câmera lenta, né? Tanto que aconteceu isso agora, né? Tô explicando o contexto, né? Eu passar várias páginas juntos e não perceber, tá? Bom, explicado, vamos à leitura. As leis que determinam a sua constituição e o seu funcionamento estão diretamente relacionadas ao corpo social ao qual, ao qual a língua se, se liga. Fora de seu, de, de seu uso concreto, o sistema linguístico enfraquece, definha e morre. Ou seja, a língua só tem garantidos sua formação e funcionamento se for utilizada por determinado grupo social. Se ele deixar de utilizá-la, consequentemente morrerá ou passará a ser uma língua que subsistirá presente noutras que dela se originou, ou em documentos históricos, como um velho corpo linguístico mumificado, envolto pelas faixas das escrituras antigas, cada vez mais distante de uma realidade concreta. Assim sendo, fora da vida social, não pode haver geração e, tampouco, manutenção linguística. Em sua essência, tais fenômenos estão ligados diretamente ao fato social. Ou seja, a gente falou que a língua ela é formada num processo ininterrupto e esse processo ele se origina das interações que são sociais e que são historicamente constituídas. Ou seja, a língua que eu falo hoje, que me permite interagir verbalmente hoje, ela é a mesma língua que eu falei ontem, que os meus pais falaram e que meus avós falaram. É a mesma língua, né? Tem, teve mudanças lexicais? Teve mudanças lexicais. Mudanças nas regras? Sim, teve mudanças nas, nas regras nessa língua ao longo do percurso, né? Dela, de vida dela mas ela continua sendo a mesma língua, o mesmo sistema linguístico. Né? Tudo na língua é história, afirma Bakhtin. Tá? Então, as leis que regem a formação dessa língua, elas são leis essencialmente sociais, ou seja, é... Bakhtin está falando aqui que o corpo social delibera sobre a língua, de alguma forma. O corpo social dá vida à língua. E essa vida é regida exatamente por leis sociais que origina no corpo social. Nesse aspecto, para lembrar soci guardando as devidas proporções entre os dois autores, os dois pensadores, que pensam a língua por prismas diferentes, né? é, Saussure também fala que as normas do sistema, as regras do sistema, são regras arbitradas pelo social. Né? A gente não pode deixar de enfatizar isso. Tá? Enquanto um grupo social utiliza uma língua, ele produz língua. Ou seja, ele mantém a língua viva. Né? Se ele deixa de fazer, a língua vai morrer. E aí ela pode continuar né, um percurso de vitalização, ainda que é, não diretamente, em outras línguas, como, por exemplo, o latim no português. Né? Por exemplo, pensar aí a área médica da ginecologia, por exemplo. Né? Isso aí é uma palavra onde o, o latim mora. Né? E a língua também vai é, é, existir de alguma forma nos documentos Mozart, papai, vai existir de alguma forma né, é, em documentos antigos a professora Carol, por exemplo ela se debruça sobre um documento antigo escrito em latim e ela faz um estudo primoroso né, sobre é, esse, esse documento antigo né, mostra que ali dentro o latim ainda subsiste. Tá? Alguma pergunta sobre isso, pessoal? Para as meninas que estão chegando agora, nós estamos lendo essa obra aqui, tá? Três ensaios teóricos filosóficos de minha autoria, que eu costumo dizer que não serve para calçar porta, né, como peso de porta, porque é muito leve, mas calça mesa manca tá é, eu levarei para vocês <risos> eu levarei para vocês um exemplar desse livrinho para que vocês possam é, acompanhar a leitura conosco tá bom obrigada professor Despoia. vamos ao item C né a língua é concreta pois não pode ser compreendida desconsiderando os sentidos e os valores ideológicos que a constitui né, e aí eu, por eu ter passado várias páginas juntos, né, era mais ou menos uh, o assunto na qual, no qual a gente está, uh, na, na direção dele, a gente está caminhando, né? Os valores axiológicos e ideológicos são manifestados, gente, valores axiológicos são valores do cotidiano, do cotidiano, tá? Aquilo que está para a moral, valores ideológicos têm a ver com aquilo que é oficial, tá? são manifestados e mediados pela linguagem, que, como vimos, é a materialização da linguagem verbal humana. Nascemos e, pela condução familiar, nos inserimos na língua. Nela despertamos nossa consciência, nas interações verbais travadas no seio familiar, e nela constituímos as lentes ideológicas que utilizaremos para apreciar o mundo e suas vicissitudes. Nesse sentido, a língua sendo constituída socio historicamente é também ideológica, ou seja, a língua em seu construto social formado ao longo de seu percurso histórico se constitui também de valores ideológicos, pois todo produto da interação humana é, por certo, ideológico. Logo, a constituição da língua e do próprio sujeito é uma via de mão dupla. O sujeito constitui a língua socialmente e, no decorrer do tempo, é por ela constituído. Né? A gente nunca deve pensar né, é, Bakhtin com coisas isoladas. Nada para Bakhtin está isolado, nada está individualizado. Né? Hoje, a gente tem uma certa dificuldade de pensar as coisas conectadas, todas co conectadas. Né? Uh, tudo na convergência nos conduz a uma vida cada vez mais isolada, cada vez mais desconectada, individualizada. E isso é o câncer que corrói a sociedade. Né? Nós, mesmo pensando que estamos isolados, desconectados dos outros, não estamos. Né? Bakhtin, ele continua atual, ele não foi superado. Não estamos isolados. Tudo na vida nós dependemos da interação, de interagir com o outro. Tá? Tudo para tudo. Não só com o outro humano, mas com tudo aquilo que nos cerca. Nós estamos conectados por energia, nós estamos conectados por manifestação, né? a tudo o que existe né? do mais é... do maior ser da manifestação um planeta uma estrela um astro ao mais ínfimo ser da criação estamos todos conectados tá? nesse sentido a língua ela precisa da interação verbal ela precisa da, do, da conexão com o outro para vir a ser, para se tornar real. É somente nessa interação né, que a gente consegue dar realidade, dar materialidade à língua. Tá? No na, na, na nossa psique, ela é apenas uma abstração. Mas isso que está na nossa psique não está isolada do ato da interação verbal, que dá realidade à linguística, à, à, à linguagem, melhor dizendo, à língua. Tá? Tudo o que existe, incluindo a linguagem, toma forma a partir de um pensamento, a partir de uma ideia. Nesse sentido... Nossa, a porta bateu com o vento. Nesse sentido, a língua, antes de tudo, antes dela se materializar numa interação verbal ela é uma imagem na nossa psique. E aí a interação permite que faz com que, na verdade, né, faz com que eu mobilize essa, essa imagem e aí eu faço uma tradução dessa imagem numa cadeia sonora ou numa cadeia de visualidades. O que me permite interagir com o mundo. Tá? Nesse sentido, então, é, eu preciso... Tá? eu preciso entender que fora da vida social da língua, não existe, tá? não existe realidade linguística. É somente na interação que a gente vai ter, tá? dentro da vida social, dentro da interação, que a gente vai ter vida na língua. Pergunta sobre isso, pessoal? Não vamos adiante, então. O mesmo acontece com, com a pessoa surda, né? Ele tem a imagem, aí através, como ele não vai materializar para se tornar moralizado, aí ele vai através da, da língua de sinais. Isso só um minuto pessoal, deixa eu pegar o carregador aqui, tá? Então, é, é sempre uma via de mão dupla, né? A língua oral, ela constitui o, o sujeito surdo, mas num nível muito elementar, num nível ainda muito básico. Não porque o surdo tenha problemas cognitivos que impliquem nessa baixa é, é, é, constituição, tá? Não é isso. O que faz com que o surdo... É, não tenha bons acessos, né, e boas constituições com a língua é, portuguesa escrita, é exatamente por a, a, a, a quantidade daquilo que lhe é ofertado, né, quando é ofertado pouco no ensino, ele produz pouco, ele se constitui pouco, quando é ofertado mais, obviamente, ele produz mais, a gente tem provas disso com a pesquisa do professor Anderson Duarte, com a, com a pesquisa da professora Sebastiana, com a pesquisa da professora Rosimeire, tá? Então, a gente tem provas disso, né? E é sempre uma via de mão dupla, né? É, eu constituo a língua, né, por meio dos meus atos sociais, das, das minhas interações, eu dou realidade à língua, mas eu também sou constituído por ela, Tá, é sempre uma via de mão dupla. Eu estou totalmente perdido aqui em relação do tópico que a gente está. É na página 45, parágrafo 2? É, né? Como centro de valores, o falante utiliza a língua ideologicamente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 não é possível compreendê-la fora do ato valorativo de língua e de linguagem. Em sua singularidade e sua irrepetibilidade, pois, nesse ato, o falante engendra o nela o sentido axiológico-ideológico. Desprezar o fato se tornaria a, tarefa, é, tornaria a tarefa do analista da língua e da linguagem uma atividade fadada a tecnicidade sobre as substâncias e as formas, sobre as normas e as possíveis relações solidárias dos elementos linguísticos no sistema linguístico, além dos efeitos psicofísicos articulatórios da língua, certo? Então, olha só, se eu sei que a língua tem realidade material apenas na interação, no ato verbal, tá? eu tenho aí dois níveis nesse ato verbal tá uh, da língua, da manifestação linguística. Um nível puramente linguístico, outro metalinguístico. No nível puramente linguístico, a gente vai encontrar as normas do sistema, as formas, a substância. Tá? Então, qual é a tarefa do analista relativo a, a esse primeiro nível, que é o um nível mais... Externo, assim por dizer Mais básico, mais elementar Do sistema tá? É exatamente A fonologia Os fenômenos fonológicos, morfológicos Sintáticos tá? Agora A língua Ela é constituída em ato tá? E esse ato Ele é carregado Com os valores Do sujeito que enuncia então, eu não tenho como analisar essa valoração do sujeito sobre o seu objeto discursivo, tá? Se eu desconsiderar... ...e estar tá, é, inserida e ganhando vida no ato da interação verbal. Se eu desprezar isso, eu vou obter apenas o nível linguístico. Não vou adentrar o outro nível que é metalinguístico, que é mais profundo, onde eu encontro no enunciado os valores, a ideologia tá, do sujeito. Eu, eu encontro o concreto da linguagem, tá, que é o belo da enunciação, que é o ato estético, o ato ético, o ato autoral do sujeito sobre o, o enunciado. Alguma pergunta aqui, pessoal? Então, no linguístico seriam as normas, os fenômenos morfológicos, os concretos. E na e... metafísica seria os, ab os abstratos? Não. Os não. Não. Não. O, a questão do abstrato da língua, ela é, pertence ao nível psíquico da língua, tá? Ou seja, o fonológico, o fonológico, o morfológico, o sintático é o abstrato da língua. Ou seja, para eu entender, para eu ter esses níveis linguísticos, eu preciso de abstrações, eu preciso de estudo, eu preciso de um esforço para poder constituir isso. Ou seja, uma pessoa que não estudou, que não tem formação, ela não tem condições de construir uma, um, um ato fonológico, não tem condições de olhar para um ato de língua, para um enunciado, e saber uh, identificar os fenômenos fonológicos. Quem que consegue identificar? Um professor de língua, alguém especializado em linguística. E isso só é possível você construir por meio de muito estudo, de muito esforço, por um viés teórico, por isso que é o abstrato. O concreto da língua é o ato da linguagem, esse momento em que estamos interagindo. Então, esse momento aqui, ele é carregado de ideologias, ele é carregado de valores, ele é carregado de vozes, né? Mas quais são essas vozes? Se eu for analisar as palavras, que eu estou utilizando, ou a forma como eu estou utilizando essas palavras, eu não tenho essas vozes que constituem a minha, que constituem o todo do meu enunciado, né? Mas eu posso pegar o enunciado, olhar para ele e pensar assim, hum, o professor Cláudio, ele foi orientando da professora Simone Padilha, a voz dela tá aqui, tá ecoando aqui dentro, da enunciação do professor Cláudio. E aí você pode aprofundar essas coisas. Né? Tem vozes que são muito marcadas. Né? Se eu, por exemplo, abrir um parênteses aqui para fazer uma citação do Caibalho, por exemplo, né? eu faço uma citação do Caibalho, ou eu faço uma citação de Sêneca, né? sobre a brevidade da vida. Ou, eu tô aproveitando para mostrar, né? olha a vaidade. Né? Ou eu abro aqui para falar sobre diretamente sobre... É, Nili canta Sirihan, ou sobre é, Kant, né? Ou para falar sobre o profeta de Calil Gibran, né? Ou como eu sou religioso, eu abro um parêntese para falar de São José, né? Veja só, inúmeras. Eu estou, eu, tô, eu tô utilizando conscientemente isso tudo para exemplificar, tá? Se eu falo se eu faço uma citação de qualquer uma dessas obras aqui, diretamente, essa voz do autor, digamos, né, Calil é, Gibran, do Profeta, esse é um, um livro de poemas lindos, eu recomendo, tá? É, a voz dele se faz presente na minha. Da mesma forma que ela, ela vai se fazer presente, ela vai estar marcada quando eu faço a citação, eu abro aqui e leio um poema para vocês. Essa voz de Kalil Gibran, ela está marcada. Mas ela pode estar, tá, é, não marcada, porque essa voz me constitui, constitui o meu centro de valores. A sabedoria de Lili canta Sirihan constitui a, a, a minha voz filosófica. Então ela está presente aí. Eu não encontro isso no nível linguístico abstrato, porque a fonologia não me dá essa voz. A morfologia não me dá essa voz. Eu tenho que abstrair a língua para poder entender a fonologia e a morfologia. Tá? Essas vozes eu vou conseguir identificar se eu partir para o nível metalinguístico, onde reside as, as, as ideologias, a, a, a valoração do sujeito sobre o, o seu objeto discursivo. Não sei se eu consegui é, fazer, entender. Não, tá? agora estou entendendo. Então, eu, eu, posso, eu posso, por exemplo, citar diretamente qualquer uma dessas obras, qualquer um desses autores. Nessa citação, eu estou é, é, é, atualizando a voz do autor. A minha voz atualiza a voz do, do autor diretamente. Mas, o simples fato de eu enunciar aqui para vocês, eu atualizo todos esses autores. Tá? Eu atualizo, inclusive, Bakhtin, eu atualizo Sossir. A voz deles vem nas minhas vozes. Né? Quando eu falo, é, Sossir, pensa dessa forma, Bakhtin, dessa forma. Tá? Eu estou atualizando, porque a linguagem ela é constitutivamente dialógica. Quando nós terminarmos é, a questão da, e desse, desses pontos da língua e entrarmos na questão da, da, da linguagem, que vai falar sobre dialogia, eu vou trazer para vocês é, poemas muito antigos, 2.500 anos atrás, mais ou menos, né, e poemas é, atuais de hoje, para vocês verem como que eles estão ligados dialogicamente. Né. Às vezes, a gente não consegue perceber os fios dessa ligação, de, da ligação daquilo que liga um, um texto de Cântico dos Cânticos da Bíblia com a música Superstar de é, Erasmo Carlos A gente pensa que não tem nenhuma ligação, mas tem. Pela dialogia, eles estão conectados. Temos consciência desses níveis dialógicos que ligam discursos, que ligam textos, que ligam objetos, não temos. A gente normalmente tende a perceber aquilo que está marcado. O que está marcado, o, a gente percebe, o que não está marcado nos passa batido. Mas elas existem, elas estão ali. Bakhtin vai dizer, é, quando ele fala sobre o cronótopo, que é espaço-tempo dos objetos discursivos, dos objetos estéticos, do objeto do conhecimento ou da vida, da vida real, que talvez né, essas vozes que a gente atualiza todos os dias ao enunciar, talvez a gente não consiga nem recuperar porque já se perderam no espaço-tempo de tão para trás que já ficou. Tá? Nesse sentido, a filosofia vai dizer que nós avançamos muito tecnologicamente, mas que em termos de moral e ética, nem tanto, né? a gente ainda continua um pouco atrasado. Se a gente for olhar os livros antigos, principalmente os sagrados, a gente vai ver que os problemas que aqueles povos vi vi vivenciaram são os mesmos que nós vivenciamos hoje. Da mesma forma como eles lidaram lá, alguns conseguiram lidar bem e nos deixaram verdadeiros manuais, né? Para gente lidar com esses problemas, né? Só que a gente dá as costas para isso, para esses modelos, né? E quem inventar a roda. Né. Alguns lidaram bem, a maioria não lidou como nós não conseguimos lidar hoje, né? Isso nos liga? Nos liga, é um fato que nos liga. Que nos põe em relação dialógica. Que nos põe em interação. Tá? Os problemas são os mesmos. São os mesmos. Avançou a tecnologia. Só isso. Perguntas? Ok. Vamos ao entender existe não em si e por si, mas somente em relação com a enunciação concreta com o ato verbal. Isso a língua, né? A língua não existe em si e por si, mas somente em sua relação com a enunciação concreta com o ato verbal. Vamos lá, a leitura. A língua é, como já afirmamos, um sistema adaptativo, constituído na discursividade de forma sociohistórica, cujos sentidos e valores ideológicos que a constituem não podem ser separados para sua compreensão. Logo, o sistema linguístico não existe em si e por si, como sendo uma entidade formada por forças herméticas, herméticas fechadas, né? Ou seja, ocultas que pairam sobre nossas cabeças. A língua passa a existir, como o enunciado em destaque afirma, no ato enunciativo verbal concreto, momento no qual a língua é materializada na linguagem verbal humana. Em outras palavras, é na interação verbal que a língua sai do plano puramente mental atravessa o plano vocal, acústico ou viso espacial, corporal espacial, para então se materializar como forma sentido acústico ou forma sentido visualidade. Veja bem, é, mesmo eu abstraindo o sistema linguístico para ter os níveis aí, fonológico, morfológico, sintático, eu, eu fazendo esse esforço é, é, teórico que Valachino em Marxismo e Filosofia da Linguagem diz que é possível, né, a gente obter o sistema abstrato por meio desse esforço, né, eu não dou realidade à língua quando ela está nesse plano, nesse plano puramente psíquico, nesse plano puramente mental. A fonologia é algo que existe no meu plano psíquico, na minha mente. Né? A realidade fonológica ela existe para a minha mente. A minha mente, no ato, atua com isso? De forma consciente, não. Eu não fico pensando, né, quando eu vou falar porta, eu não fico pensando se eu vou utilizar o, o, o, o R é, do porta, ou o R rolado, né? Porta. Ou, ou aquele mais retroflexo acho que é retroflexo né eu não eu não sei muito de fonologia de língua oral tá porta aquele r lá atrás aquele r gutural tá eu não eu não lido com essa com essa consciência com essa realidade no momento da língua então a língua ela não existe em si e por si mesma tá você não vai encontrar por aí uma entidade pairando chamado língua, tá? Para a língua existir, de fato, ela necessita do ato da interação verbal, de dois sujeitos interagindo. E esses sujeitos, pode um deles não ser é, corpóreo, tá? Eu posso ter uma conversa com o meu eu interior, eu posso projetar esse eu, eu posso projetar o outro, né? Aquela famosa foto do bêbado, conversando com a estátua de du, du, Drummond no Rio de Janeiro, na praia do Rio de Janeiro. Podem pesquisar aí no Google para vocês verem. Havia uma interação ali? Havia. Sabe por quê? Porque o, o, o, o bêbado ali, consciente ou não da estátua, ele projetou na estátua um outro dele, um outro interior. Então, a gente projeta isso. Quando a gente está planejando as nossas aulas, a gente projeta a nossa sala de aula, a gente projeta o nosso outro. Tá? E nesse momento, a gente interage com esse outro. Tá? Então, há interação. Tá? E no momento da interação, há realidade verbal, há realidade linguística, só nesse momento. Tá? Então, a língua não existe em si e por si. Ela precisa de nós, a colocarmos em movimento. Alguma pergunta sobre isso, pessoal? A gente já está próximo de encerrar, tá? Vamos encerrar esse tópico aqui. E aí a gente, a gente encerra a nossa reunião de hoje. Assim sendo, a língua só existe no momento real da enunciação. Fora dele ela é tão somente uma abstração, né? Eu já falei sobre isso, já antecipei. Seja no vir a ser ou no devir né, da língua ou na língua materializada. Tudo o que resta é abstração, né? Se eu considero fora da interação a língua. É só abstração. Tanto no plano das ideias, no devir, como no plano das memórias, no ser realizado, não há língua viva, somente projeções daquilo que linguisticamente vivenciamos ou que projetamos vivenciar. Concretizamos assim nossa afirmação anterior. A língua não existe em si e por si. Se existisse, ela poderia ser considerada uma entidade extrapsíquica que paira sobre nossas cabeças. Outro sim, ou seja, igualmente, somente relacionada à enunciação concreta com o ato verbal concreto, a língua pode existir. Tudo o que escapar ao um momento único, irrepetível, singular, da interação verbal, da enunciação concreta, do ato verbal concreto, não pode ser considerado língua, pois, fora dele, o que de fato poderá existir é tão somente abstrações sobre o sistema da língua e seu uso. Tá? Então, veja bem, esse parágrafo aqui, ele reforça em sua totalidade a ideia de que a língua só passa a existir, só tem realidade, tem a sua essência no ato da interação verbal, no ato em que o sujeito enuncia. E a língua depende disso para poder viver, para poder ganhar vida, para poder ganhar materialidade, existência material, seja por meio da cadeia sonora que viabiliza, né, a materialização, seja por meio da cadeia de visualidades na língua de sinais. Pergunta sobre isso, pessoal? Vamos adiante, então. Temos que encerrar esse tópico de... Esses dois parágrafos parecem ser um paradoxo à máxima. A língua é mente, a linguagem é mental. No entanto, poderíamos dizer aqui que sim, e não é. A língua, antes de tudo, existe na mente do falante. Outro sim, ela existe fora do falante. Se complicou, né? A língua, antes de ser manifestada, se configura como um ente cuja característica é dual. Uma face só existe na mente do sujeito e é mediada por ela. Essa, por sua vez, obedece a lei sutis do plano das ideias e dos corpos humanos mais elevados. São deles que partem os impulsos para que a mente formule a língua que se manifestará na linguagem mediante as interações do falante. A outra face se manifesta fora da mente do sujeito como atos de linguagem. Logo, a linguagem é mental, é a face exterior da língua que é análoga à interior. A língua é mente. Tá? Ou seja, é, eu tenho uma lei, o reflexo de uma lei universal aqui, que diz que o todo é mente e o universo é mental. Né? Isso daí vai refletir na língua. Como a língua ela é mental, o sistema linguístico é mental. Ele só existe dentro da nossa mente. Né? A consciência fonológica, a consciência morfológica, a consciência sintática, ela é mental. Né? O léxico da língua com quem eu operacionalizo, a linguagem, né? que eu tomo as palavras para servir de uma base, servir de um, de um recipiente para a minha ideologia para que eu possa acordar sentido e o seu sentido possa vir à tona no, no encontro do meu querer dizer com a, a compreensão ativa do outro, né? isso é mental, isso está na nossa mente. Mas o, o produto que se origina disso na interação verbal está fora do sujeito, não está dentro, não é, não é mente. É mental, é um produto mediado pela mente. Tá? E aí, isso daí vai entrar a valoração, vai entrar as vozes tá? que compõem o discurso, vai entrar o todo da enunciação nisso, tudo que é mental na linguagem, na língua, na linguagem. Perguntas? Eu sei que isso daqui é bem complexo e bem profundo, tá? Ao longo, a gente vai construindo. <risos> Perdão. Assim sendo, a língua existe dentro e fora do sujeito. Língua e linguagem são graus, níveis vibratórios de uma mesma coisa. No entanto, não existe como um ser divino, dotado de poderes extrapsíquicos, que em determinado momento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 para se constituir. Nisso, Sossir e Bakhtin, cada um à sua maneira, concordam. Aqui, manifestamos mais uma máxima universal. Todo paradoxo em si é passível de reconciliação. A língua e a linguagem existem dentro. O ser nasce preparado para ela. E fora, venha ser, face à interação verbal do sujeito mas não como uma entidade estranha ao falante que lhe coopta a linguagem tá Ou seja eu tenho língua tá partindo uh, não é que a gente nasce com a língua, mas a gente nasce com uma faculdade que permite que a minha consciência por meio da interação seja despertada e eu por meio da interação, internalize essa língua. Essa língua vai ser internalizada, existir dentro da minha psique. Mas quando ela dentro da minha psique, ela não tem realidade existencial. Ela não tem materialidade existencial. Ela é apenas uma energia. Tá? No momento em que eu enuncio que eu interajo verbalmente, eu dou existência material tá? A língua, em atos de linguagem, ou seja, ela existe fora do sujeito, dentro e fora, só que os graus são diferentes, dentro da psique é apenas uma energia, não tem como você abrir um local qualquer em nosso corpo e avistar lá um objetozinho, né, que você diz, aqui tá a língua, não tem como, ela é uma energia, que é depositada por meio da inter, das interações verbais que a gente é, é, é, constitui ao longo da vida, desde o nosso despertar da consciência na linguagem, tá? ela é energia e ela vibra sutil. Como? Em formas, a gente sabe que no nível psíquico, em formas de imagens. Né? Quando eu faço esse sinal aqui, vocês imediatamente despertam uma imagem daquilo que arrasta esse signo. Não é, não é assim? É impossível você não despertar a imagem relacionada a isso. Tá? Então, a língua é, ela vai existir na nossa psique, na nossa mente, como uma energia apenas. Tá? Mas no momento que você mobiliza isso para a interação verbal ela ganha materialidade. Tá? Ela vai ganhar materialidade. Não só a materialidade física da cadeia sonora, mas também a materialidade da ideologia, dos valores, das vozes que constituem os nossos discursos, ou seja, do todo da enunciação. Tá? De, de, dessa forma, é, mesmo considerando que eu tenho uma parte, uma extremidade, uma polaridade, disso que a gente chama de língua e linguagem, que é muito sutil e interna ao sujeito, eu não posso considerar que isso é uma entidade apartada do sujeito que, em determinado momento, lhe hospeda né, a, a, a mente. Tá? Eu não posso pensar isso, nisso. Tá? Perguntas, pessoal? Estou vendo a carinha de Áurea, carinha de Rayane, assim, com um ponto de interrogação gigante. Bom, a gente para aqui, então, pessoal, na página 48, no nosso próximo encontro, então, a gente vai entender por que que a língua... Nossa, caiu alguma coisa aqui. Por que que a língua é abstrata, pode ser considerada abstrata, tá? Hoje nós falamos do por que a língua é concreta, né, das características da língua concreta. Certo? E aí a gente continua, então, no nosso próximo encontro, falando sobre língua abstrata, tá? E aí a gente tem é, quantos tópicos disso? A gente tem F, F, a gente vai até o tópico F, tá? Sobre língua abstratas do A ao F, tá? A gente vai pensar um pouquinho, lembrando que a abordagem hermética da linguagem né, que nós estamos fazendo, tá? ela lida com as duas faces da língua. Tá? A face concreta, que é perseguida por Bakhtin, e a face abstrata, que é o alvo do pensamento Tá? É isso, pessoal. Vocês sabem do, da minha paixão, né, do meu amor por esse momento. Né? Eu sou muito feliz e grato a vocês por poder me proporcionar esse momento de aprendizagem, de formação, para mim, que é muito rico. Agora, eu quero ouvir vocês, né? como eu sempre faço. Quero ouvir vocês sobre a aula de hoje, curiosidades, complementações. Áurea. Áurea. Nada de... <risos> Além de que, né, igual você falou, a interrogação é tanta que nem a pergunta eu consegui formular. <risos> mas vamos aos poucos aí, né? Uma, uma leitura complementar é. mais tarde, certamente o negócio vai clareando. Vai clareando, né? É, a gente entra a, a partir de agora, né? Enquanto a gente estava falando só na perspectiva bactiniana, perspectiva soceriana e na introdução do da leitura, se bem que a introdução da leitura é bem filosófica também, né? É, a gente estava num campo um pouco mais confortável, né? Agora a gente tem uma filosofia um pouco mais profunda sobre a linguagem, né? É, que demanda um pouco mais de tempo para sua assimilação. Né? Mas a gente vai construindo isso juntos. Tá? Eis-me aqui, né? de braços abertos, E você, Rayane, o que nos diz? Eu estou me sentindo a própria Glória Pires tentando comentar o Oscar. <risos> não... Eu me lembro. Não sou capaz de opinar, estou nesse naipe aqui, gente, mas é que nem a, Áurea... a, a A dúvida foi tão grande que eu não consegui nem formular a pergunta, né? Pra... Nem consegui formular uma pergunta, mas eu vou confessar para você que eu tô um pouquinho assim, aérea, porque eu não sei a áurea, mas eu tô um pouco ansiosa com essa seleção do doutorado, hum. então eu, eu tô um pouquinho assim, um pouquinho ah, muito, né? Vai dar, vai e aí, dar aí a gente acaba falando... ah, amém senhor, recebo. Aqui vai, na torcida. Vai dar tudo certo. Eu fiquei sabendo que tem algumas, algumas diferenças agora, né? Você tem que selecionar um, um possível primeiro orientador, um segundo. Você tem que pensar Gente, nesses nomes. que difícil decidir você colocar alguém em primeiro e alguém em segundo. Eu nunca achei que fosse tão difícil na minha vida. É difícil. Eu passei é. por isso nas seleções, mas eu confesso uma coisa. Né? É, esse, esse direcionamento eu acho ele válido sabe uhum. por quê? eu quis muito pegar um, um projeto Oi? de mestrado no seletivo anterior e eu acabei não podendo porque não tinha esse direcionamento acabaram pegando né? e eu por uma questão assim, de, de cordialidade de não querer é, levantar quesilas dentro do grupo de professores né? Eu peguei e falei, não, tudo bem, né? Com toda certeza, a pós-graduanda vai querer fazer um doutorado, daí no doutorado a gente, a gente aperta os parafusos, né? Faz Exatamente. aquela laça. Né? Não, mas, Porque... é, mas eu acho também que, assim, tem ah. alguns, no meu ponto de vista, tem assim, algumas pesquisas, né? Elas até, é, os dois... As duas pessoas possíveis, elas podem ainda trabalhar em conjunto como um co-orientador. Sim, sim, por, sim. Porque existem muitas áreas, assim, né? Principalmente dentro da área de língua de sinais, muitos aspectos que a gente também não conhece muito, né? Que às vezes o orientador, ele é maravilhoso. A pessoa que a gente gosta é que oriente em primeiro lugar, né? Ele é maravilhoso na área de língua de sinais, mas ele ainda tem uma dificuldade com a com outra área que a gente escolhe, que a gente trabalha um pouco uhum. com a interdisciplinaridade, então, assim... É ruim, eu, o que eu achei ruim é sempre assim, que colocar alguém em primeiro e alguém em segundo. Em primeiro, né? Exatamente. Não deixar os nomes em cima, tem que colocar assim, primeiro, segundo, fica assim, meu Deus. Mas eu entendo, porque eu acho também muito importante, porque a gente também, quando escreve, tem um direcionamento para quem que a gente gostaria que pegasse a gente, né? Então, é Sim. interessante a gente colocar para até orientar. Olha, fulano, se você se achar interessante, eu te quero. Me queira uhum. também. <risos> Sim, eu acho isso importante, sabe? É, no, no meu mestrado, né eu tive esse direcionamento. No meu doutorado, que eu interrompi também. Né, e isso, isso deixa a gente é, confortável. Quem vai receber o projeto... Porque, assim, na pós-graduação, a gente é muito mais livre. Né, para, a, principalmente, na questão da orientação. Eu vou orientar aquilo que me interessa, aquilo que corroboda corrobora o meu pensamento, né, não tenho que fazer, fazer nenhum esforço para colocar o pé fora disso, né, até que não vale a pena, né, então, uhum. esses direcionamentos é, é legal, porque o, o, o candidato está dizendo o seguinte, olha, é, é, o, o meu pensamento, né, a minha pesquisa, o que eu quero fazer está é mais na direção do professor Cláudio, ou está mais na direção da professora Simone, ou está mais na direção uh, do professor Remilson. Né? Isso daí é, é muito melhor do que a gente pegar aquela pilha de, de, de projetos assim, e aí ler coisas que eu não estudo, que eu não tenho condições de avaliar, né? e que, obviamente, eu não vou pegar para orientar, porque não faz parte do meu escopo. Né? É bem uhum. isso. Uhum. É, Vera Lúcia, gostaria de comentar a nossa aula? Ah, foi tudo maravilhoso hoje, professora. Gratidão, gratidão. É, Luzivaine, quer, quer comentar? Vou comentar em uma única palavra, intenso. <risos> obrigado, obrigado. É, como eu, eu digo sempre, né, no início... tá? É, a gente tem aquela, aquela ideia assim, meu Deus do céu, o que, que eu tô fazendo aqui, né? É, nossa, isso tudo é tão difícil, tão profundo. Mas lembre-se que o, o conhecimento, ele é construído, né? Ele é construído e a gente vai construir isso junto. Eu também estou num processo de formação, num processo de aprendizagem aqui, tá? E isso me constitui muito, tá? Então, é, seja muito bem-vinda, Tá? E, assim, o nosso objetivo principal é construir o conhecimento, mas também formá-los para que vocês possam fazer o mestrado de vocês, o doutorado de vocês, tá? É, eu acho que a gente precisa desse processo de formação, né? Principalmente é, dos nossos alunos que estão aí no Letras Libras, né? A gente precisa... É, formá-los para poderem pleitear um mestrado na área dos estudos linguísticos, na área dos estudos de linguagem, um doutorado também. Obrigada Luzi... pela oportunidade, professor. Tamo junto, tamo junto. Sempre às quintas-feiras a gente está aqui batendo esse papo legal, papo de quinta. Né? Luzinete, gostaria de, de comentar? Oi, pessoal, boa noite, então, eu, eu até fi, consegui fazer umas anotações né? Que só eu vou, consigo entender Aí na, no próximo encontro <risos> Aí eu faço uma pergunta eu, fa, eu, eu trago já as minhas perguntas Não sei se é possível, né? Dessas anotações que eu fiz hoje Sim, sim, é possível E aí, porque hoje eu vou só refletir Sobre tá bom. o que eu vi, o que eu anotei Tá, tá bom. Obrigada, pessoal. Boa noite para todos. Boa noite. Seja muito bem-vinda. E eu vou levar na próxima quinta-feira na aula os dois exemplares do livro para vocês terem o livro e acompanhar a nossa leitura. Tudo bem, certo? professor. Obrigada, viu? Tamo junto. Tamo junto. <risos> Amanhã tamo junto, professora Rayane. <risos> Tamo junto, Nath. Amanhã hoje também, por favor, compareçam. Eu... Tá bom. Eu vou parar a gravação agora.